Fala aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Leonardo Carvalho. Eu hoje vou mostrar para vocês uma ferramenta que chama Zap. Essa, o chama Zap é uma ferramenta para automatização de marketing via WhatsApp. É um sistema de marketing para você fazer captação de clientes, né, novos clientes ou clientes já que você já tem, né, mas já tem os contatos dele, mas para você automatizar o envio. Durante 10 anos eu tive comércio, não tem mais... E sempre que algum amigo que está no comércio busca alguma ajuda, ele me procura porque ele sabe que eu gosto de tecnologia. Eles falaram comigo: eu fui buscar a informação né, e encontrei essa ferramenta aqui, que é o Chama Zap. Ele vai fazer com que você consiga captar leads. O que, é que são leads? São, são clientes, possíveis clientes interessados no seu assunto. Essa quarentena tem muita gente que tá em casa, né? Todo mundo em casa e todo mundo tá onde? Tá com a mãozinha aqui no telefone o dia inteiro, né? O que eu ia falar para você é o seguinte, se você hoje tá em casa aí, você tem uma loja que tá fechada aqui, você não pode abrir a loja porque tá proibido de abrir, né? Se você tem uma pizzaria que tá aberta, mas você tá querendo alcançar mais clientes, se você é um autônomo, um cara que precisa certa máquina de lavar, um, é... Um cara que faz algum serviço de. É que as pessoas precisam, tá? Só que tá todo mundo escondido. E ninguém tá na rua para poder pegar um panfleto, para poder é, falar com alguém, alguém receber uma indicação. Então é uma ferramenta ótima. Então, assim, existem várias estratégias, tá? A pessoa vai falar, ah, mas é spam isso aí e tal. Não, assim, se você for pensar pelo lado de spam, pensa o seguinte: quando você tá no Facebook ali no, no feed, passando, aparecem propaganda, publicidade. Aquilo ali não deixa de ser um spam, é uma publicidade que tá embutida. É, dentro de um assunto que se você está navegando, querendo saber de, sei lá, de como emagrecer, vão aparecer anúncios de como emagrecer. essa ferramenta Chama Zap, como é que funciona? O que, que é? Tá, deixa eu explicar. Você vai pegar e vai fazer uma busca por palavra-chave no ChamaZap. Tá? Então, digamos que você, queira, é, você tem uma empresa que seja um restaurante que esteja querendo prospectar clientes na região que você faz entrega de alimentação ali natural, sei lá, ou alimentação ou pizzaria, sei lá, que sejam relativas àquilo ali. Você pode fazer a segmentação, tá? É, ah, mas você contratou ferramentas, você sabe? Não, eu não sei porque eu não contratei. Mas hoje eu liguei lá para a ferramenta, tem aqui o. Dentro da, da página aqui tem o, o chatzinho, né? Que você fala online com eles. Por quê? Porque tinha uma ferramenta aqui, deixa eu fechar, tinha aqui avisando que tinha versão grátis. Eu falei, ah, vou instalar para testar, né? Porque... Um amigo meu perguntou, eu indiquei para ele, mas eu falei, cara, antes de eu indicar é, 100%, deixa eu testar. Baixei a ferramenta, cara, é, tive que reiniciar a máquina, aquela, aquele processo todo, aí tá pedindo senha. Aí eu falei, cara, deixa eu testar isso aqui. O que, que eu fiz? Liguei lá para eles, estou é, em contato com ele no zap, ele tá me passando toda a informação, tá falando, ó, oh, isso aqui serve para quem tem comércio, serve para quem tem um restaurante, serve para o pessoal de marketing multinível que quer recrutar pessoas, que quer alcançar mais pessoas ou vender. Se você tem restaurante, você vai conseguir vender. Se você tem uma loja de roupa, você vai conseguir prospectar e você vai ter que arranjar um jeito, obviamente, de entregar. Se você é um autônomo também, se você oferece serviço também, é, a tua preocupação vai ter que ser depois de vender, vai ter que ser entregar. Ah, mas você está indicando um produto que você não consumiu? Não, eu estou indicando aqui um produto que assim, um amigo me questionou se eu conhecia alguma solução. Eu busquei, fiz uma busca funda aqui, tá? Essa ferramenta, inclusive, ela... ela eu vi que as do mercado, ela é a que mais apresenta é, benefícios com menor custo, isso é uma grande coisa. Antes de eu oferecer para o amigo, para falar com ele, eu liguei para o suporte, falei com todo mundo lá para tentar é, entender como é que era, assisti vários vídeos e estou indicando. No seu caso, eu não sei qual é o seu caso, né? não sei o que, que você vende, se o seu objetivo é vender, eu recomendo fortemente você fazer um contato lá com o suporte, porque essa ferramenta pode te ajudar. Porque eu tenho uma conhecida também que entra em contato comigo, que tem a chocolateria, que ela tem uma lista de clientes de mais de 1.500 clientes. Só que ela não consegue automatizar isso. Ela tem que ficar mandando uma mensagem um por um. Porque se ela criar a lista de transmissão, só recebe. Não sei se você sabe disso. Só vai receber quem tem o telefone gravado. E dificilmente as pessoas gravam um contato de uma loja, né? Deixa eu fazer uma comparação para você entender. Tem duas formas de estratégia, tá? Você pode é, digamos que você vai caçar borboletas, tá? adoro essa comparação. Você pode fazer o que? Você pode todo dia pegar sua roupinha, botar lá aquele, aquele coador do Bob Esponja para pegar, pegar borboletas e sair para caçar borboletas, ou você pode criar um jardim para atrair as borboletas. Tá? Qual é essa diferença? Essa ferramenta Chama Zap ela é uma ferramenta ativa, ou seja, você vai botar, vai pegar o quadrozinho de borboleta lá para correr atrás das borboletas captar cliente, você vai enviar mensagem, prospectar cliente parte desses clientes vão voltar e parte vai ser venda, vão, vão ser feitas vendas é um funil, tá? você tem que... tá bom? disparar, responder, é, se interessar, fazer contato, vender depois vender de novo, vender de novo, vender de novo para o mesmo cliente tá? então assim, você vai botar aí, sei lá, uma ferramenta automatizada digamos que 5 mil você dispara no final do funil, vão ter aí 100. Qual seria a outra estratégia de você construir um jardim para atrair borboletas? É uma estratégia mais demorada, é tipo, é tipo um tiro rápido, nem né, uma maratona. É, construir um jardim seria o quê? Você construir um Instagram forte, você construir um YouTube forte, fazendo o quê? Gerando valor, é, postando conteúdo, dependendo do que seja o seu segmento. Para quê? Para que você tenha um conteúdo atraente para... Essas pessoas virem por interesse, aí sim você é como se as borboletas viessem até você e fica mais fácil você captar. Tá? Isso, aqui são, isso aqui são diferenças de estratégia. Ah, mas eu tô na quarentena, minha loja está fechada, estou desesperado, preciso vender. Ah, eu tenho um restaurante, pô, tem uma galera pedindo delivery, tá? Tem muita gente bombando no iFood, com delivery, pedindo comida, meu vizinho não para de sair moto e o meu restaurante não sai nada porque eu não consegui ainda instalar o iFood, não consegui me organizar. Irmão, corre, parceiro. Porque se você não fizer isso, ele está conquistando o mercado dele e você está só de observador. Entendeu? Tá, você está batendo palma. Então faz a tua parte. O que, que você vai fazer? É, você não pode mais agora prospectar com panfletinho lá nos, nos condomínios, né? provavelmente não está conseguindo fazer isso, as pessoas não estão querendo pegar em papel. Né? Então faz isso, cara contrata uma ferramenta, é, dá uma ligada lá para o suporte, vê como é que funciona. É, tinha uma, uma versão gratuita que eu tentei instalar, mas eles falaram que eles... porque estava muita gente pegando a ferramenta gratuita, aí pegava, disparava um monte, não pagava, criava outro login, não tava essa, essa coisa que... Cara, brasileiro tem essa mania de querer se dar bem. Então ele falou que eles suspenderam temporariamente o teste gratuito, mas eles podem te explicar. Então entrei em contato o suporte. O link tá aqui embaixo, tá? Porque você não pode ficar parado, irmão. Se esperando a, a quarentena passar, porque não dá pra saber quando é que vai voltar isso aí. Tem muita gente que já voltou, quem agiu e já estava preparado com iFood, com o, Zap, com o Rappi, com estrutura de entrega, com a parte de delivery estruturada, o cara está bombando de vender. Se você não está, porque o teu negócio não tinha essa característica, meu irmão, se adapta. Porque se você não se adaptar, tu vai ficar pôr mosca aí, e de repente você não vai ter fôlego para chegar até o final dessa quarentena aí. Ou de se manter no mercado, já que o hábito dos consumidores mudou. É, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Então assim, se você é, tá com o WhatsApp Business aí, não tá sabendo como usar, não tá, não tá conseguindo render, né? Fica o dia inteiro, cara, sentado, mandando mensagem e ninguém responde. Eu te indico, tem uma ferramenta para automatizar isso e copy. Meu irmão, estuda copy, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o, o, o link de um vídeo. Cara, copy é fundamental. O que é copy? Cópia é como você escrever textos persuasivos. Se tu chegar lá e, e botar um texto, compra o batom... Cara, isso aí é publicidade de, de duas décadas atrás. Cara, você tem que formatar o teu texto de uma forma que, que desperte curiosidade, interesse nas pessoas. Só que existem várias estratégias. Se você tem um comércio estruturado já só está precisando fazer a venda é, pelo WhatsApp, isso aqui vai te ajudar muito. Tá? Isso aqui é rápido. Você vai instalar a ferramenta, vai, vai captar cliente por palavra-chave, você vai escrever, vai escrever textos e vai mandar. Nem que esse texto seja para você pegar essa galera e levar para o iFood tá para poder converter direto por lá a vantagem é, na mão tu vai disparar aí no máximo sem mensagem 150 dia uma ferramenta dessa aí tu vai disparar sei lá mil essa parte da ferramenta eu não sei qual a, o volume mas assim esses mesmos 200 tu faz em 10 minutos entendeu que responder você interage aqui no canal se você não conhece o meu canal é um canal que eu falo eu dou várias dicas de oportunidade de negócio online que você pode criar seja com marketing digital, seja com essas ferramentas. Tá? Tem várias ferramentas que você pode usar para impulsionar o teu negócio, acelerar o teu negócio. Então é isso, gente. Grande abraço aí, sucesso para vocês. Até o próximo vídeo.